Corta pra 18, vambora! Puta, mano, eu, eu, porque eu sou alucinado isso. em carro, tá ligado? Uhum. E tipo, eu, eu, a gente. Eu roubei. Peguei uma X1, que era igual a você, fiquei com inveja. Sim. Tô achando o máximo. Eu... Na inveja, é aquilo que ele falou, você. Não, eu falo inveja de Pega como referência. Isso. É, mano, ele, tipo. É você queria qual? Evoque. Uma Evoke. Eu falei, viado, vai pegar a Evoke usada? Pega uma X10. Você já teve Evoke? Tive duas. É da hora, eu vou aqui. Eu, eu gosto disso, que eu, eu gosto de experiência, <risos> mas tipo assim. Não, mas eu vou te falar. É, eu, eu então. Vai foder, é do meu contrato, você fica falando de outras marcas, vai foda. Não vai <risos> falar é, é, é. Tô falando do passado. Hoje é Mini Cooper na veia bagulho. <risos> mas eu, eu tive ela de Rover, mano. Eu tive agora, vendi. Quando eu comecei meu, minha história com a Mini, eu vendi. Eu tinha uma Range Rover Sport, aquela Supercharged, tá ligado? Que é a V8, biturma. Nossa. Ali você montou, ali esquece pro dia a dia. Mas não. você pegou zero. É, pega zero. É que ele queria, eu falei assim, não, mano. Zero, zero na, na loja? Nunca. Nunca comprei carro zero, mano. Nunca? Nunca comprei Por carro quê? zero. Por quê? Porque você tirou da coisa, põe é. na calçada e é 200 pau. Eu menos. só comprei carro zero porque eu consegui uma parceria com a BMW. Então, deixa alguém muito mais rico comprar. Alguém muito mais rico que eu compra, anda dois meses, enjoa e eu pego. Por que 200, 300 mas palmeiras. Mas qual é a faixa de quilometragem que você vê? Depende do carro, mano. Mas acho que até uns 10, 15k é bom. O carro é zero, mano. Tem uns 15 mil km, o carro Não é zero. É zero, entendeu? É zero. Entendeu? Oh, o meu o meu que eu peguei zero, tá com 8 mil, cara. Aí. O bagulho então... tá com cheiro novo <risos> ainda, tá louco. <risos> entendeu? Até 10k, 15k é zero o carro, só que é tipo assim, grave. eu consegui pegar num desconto que eu peguei como se fosse usado, eu peguei menos 50 mil. Não, então, esses esquema esses eu, eu já aí peguei, é aí eu já tive. Mas assim, de comprar, chegar na loja, comprar, eu fiz uma vez isso, eu queria testar meu cartão de crédito, eu comprei um carro, eu comprei uma BMW também à vista no cartão. E aí eu fiquei três meses com o carro, puta, carro amarrado Ruim pra caralho, não era M e tal, era BM Mas um Entendi. X, aí eu troquei ela numa Panameira que eu tive e fiquei, sei lá, seis meses Com a Panameira também. Panameira é bala, tá? Bala. É, que, é aquilo que o pessoal falou Dos, dos meros mortais, a Porsche é o Eu rei. vou te falar, uma vez Tava cantando legal, o bagulho tava Forrado, tava, tava uma época <risos> tava, boa Tava delícia. Nossa, tava gozolando Tava um, com papel no bolso, tava, né? Tava, mano Não tinha mais bolso pra <risos> pôr o papel, o bagulho tava bom e... Era uma fase boa, tá é, ligado? Como é bom né? falar com antes cara, de E aí, mano, eu falei, ah, velho, tava pingando um monte de rolo pra fazer, põe dinheiro aqui, tira daqui, investe lá, tchau, Já tem véio. mais três contatos acertados. Exato, tá ligado? Aquele bagulho que legal. você olha pra frente, um ano... você dorme legalzinho, só fala assim, puta, tô tranquilinho, hein, velho? Família com saúde, <risos> o bagulho tá... Pá. É só viver. Aí você abre um, pá, Plano o... Plano de saúde é bom. A PP do desse um cantor... Aí <risos> você fala, beleza, deixa comigo. Meti um Bentley, eu comprei um Bentley, um Continental GT branco, tá ligado? O quê? Eu não tô ligado. Não sabe qual que é? Tive Devo um, saber, mas... Fiquei um ano com ele, um Continental GT. E... Mano, brancão, aí os caras não acreditam, né? Porque é um carro, um pau e duzentos. Um mano, é... você pegou ah. um Bentley. Peguei num, num, <risos> num rolo que eu fiz lá e fiquei um ano com ele. Assim é que eu comprei minha casa. História. É a foto de quando eu comprei a minha casa, que é essa casa que eu tô reformando, que eu derrubei a casa que tinha lá e tô montando o galpão que eu tô fazendo pra morar. Sou eu no terreno, sentado na frente do carro, olhando pro bagulho. E aí eu escrevi um puta texto. Falei, mano, nunca imaginei... Nossa. Não mano. é nem que eu ia poder... Nunca poder... Que eu ia andar num carro desse. Quanto mais que tem no meu nome o documento Senhor, do bagulho... Né? É, nunca imaginei, né? Ah, mãe? não, mas aí, Nunca vi um Bentley com meus olhos. Aí, aí é eu gastar choro, hein, filho? Porque aí eu, o pai chora. Eu sou é. muito fácil de chorar. Por quê? Ah, porque... Quando... Ah, chorão, você diz assim, emotivo, eu também sou chorão pra caralho Nossa, Se eu não no meu vida. terreno com o Bentley, também. eu ia chorar, ia é agachar eu... assim, ia ficar... É isso, não, na verdade eu nem chorei, mas eu olhava pra Deus e falava Mano, você é zica de verdade, mesmo, né, velho Porque, tipo, é ele, tá ligado? Sempre foi com Deus, certeza, tá ligado? Sempre certeza. foi Deus, eu sempre... Foi o que eu te falei A minha fé nele é um absurdo, mas a minha fé no meu trampo também era na mesma intensidade Então eu falei, mano, não tem margem de erro, esse bagulho vai vingar, tá ligado? Eu não sei como, não sei quando, mas vai vingar E aí... Mano mas clareou. Como eu falo, sou chonado. Como que foi pra você pegar o Bentley? De onde veio o Bentley? Como que você falou, mano, foda-se, eu quero ah, o eu tive todos, vou lançar eu, isso. eu fui numa festa do Rodrigo Faro uma vez. Ah, saí? E, e Essa galerinha aí. Não, não, não, fui lá na festa. Só pra dar um salve nele mesmo, eu tava, eu tava voltando de um lugar, ele falou, oh, tá festa aqui. Aí cheguei tinha um Bentley branco. Aí eu falei, caralho, não é possível, mano. Outro, nunca tinha visto um além do meu. Ah, você já tava com o seu. Cheguei com o bagulho, aí tinha um bem, bem Como Você era lacrado, né? Nesse filme, as Roda preta. <risos> aí eu cheguei um caretão, assim, de tio mesmo. Aí eu, igual, velho. Eu falei, caralho, não é possível, mano. Aí desce o Roberto Justus do carro, assim, eu falei, agora o bagulho ficou gangster mesmo. Aí eu fiz questão de arregaçar a meia do Botei a meia colorida pra fora as tatuas. falei, quero ver pra esses coxa ver que o bagulho virou. Mesmo. Na minha é, intenção. Qual que é o nome? Eu quero ver que carro é esse. Mano, esse Porra, carro é, é muito é louco. Bentley Continental GT? É. Mano, esse carro, viado. <risos> Nossa oh, quer, quer, quer saber um que eu tive Que é gangsta de verdade ah. Só que assim Eu não recomendo Porque é um carro duro pra caralho Pro preço que ele custa A G63 AMG Aquele jibão da Mercedes Tá ligado? O quadradão Sim ah, o... o Joga tem, tem, um, Joga, tem um. Joga tem uma Você já teve? Qual que é o nome dela? Esse é de a Mila malandro tem lá, eu tô na fosca. Esse é de malandro Kylie Jenner tem um rosa É, tem Não, lá hypou por causa disso Justin Bieber tem Stallone tem uma galera Isso aqui é assim É um, é um mano, chevetão de um milhão de reais Juro por Deus Sério? Você bate a porta Bá, mó barulho de lata, mano E eu sou chato <risos> pra esses bagulho de carro que depois comecei a ter, pô, você paga um milhão no carro, não tem sucção na porta, não tem... É um tem... milhão esse carro? Um, é hoje, um, um milhão... Um, milhão e... um e três, um e seis. É, filho. o novo tá quase um pau... Dependendo se pôr o kit, brabo, os caras vai pôr um pau e seiscentos, pau e quinhentos. É caro salgado. E você ficou... se Você falar ah, mano, não vale. Ô, Mitch, não, você não, vê que a conversa evolu, evoluiu é quando, tipo assim, lá em casa, quando a gente fala um pau, é mil. Aqui um pau é um milhão, um pai. Um milhão, caralho. <risos> um pau e Estamos falando de Bentley, é, não, Bentley, mas eu assisti é o é um, é, um, é um barão, um pau, depende se quiser, mas a gente é isso, a gente tá falando de um conto. Caralho, Mano, é porque eu assistia os clipes Bentley, Bentley é tipo, mano, o um clipe de 50 Cent, é os clipes ah. dos, dos negão brabo que ostenta com Bentley, tá ligado? Muito louco, irmão. Muito louco. Obrigado. Mano. Tô com raiva de você. <risos> Ó, e a mina é da, da BMW, né? A, a mina é do grupo, é. BMW, Land, eles estão, tem um grupo, né? Caralho, isso BMW é muito Group. Mano, na moral, tá que nem outro dia, tô na... Tô achando que eu tava na bandeira antes e tô vendo uns farolzinhos redondinhos me empurrando. Eu falei, cara... É... Você com a X1? É um up? Ela tá fuçada, a X1 sua? Não. Não, remap não não gosto de pôr remapzinho, não. É, cara. não, só pra saber que motor que tava ali. Não, eu, tava, eu não tava nem de X1, tava de Golf. Tá. Hum, começou a sair a verdade do Playboy. <risos> não, até cinzinho, assim, pai. É, tá. Na moral. Você tem ainda é gol? Não, vendi pra pegar X1. Ah, não, tá. não dá, não dá pra ter mais de um. Calma, dá. dá. Ah, hoje não dá. <risos> não, dá, dá, dá dá pra ter, né? caralho. Dá, porra. Eu tô vendo dá dois ter. farol redondinho me empurram, foi que. Um up, né? Imaginei. Manado, era um mini cooper. O cara passou chutado, é. pai. Mini Cooper? Fum. Mano, que carro que corre, não, Você não imagina, não, porque, é um kart, porque o Mini Cooper mas... é pequeno, né, viado? Eles têm a hashtag kart feelings, tá ligado? Que o bagulho é realmente, mano, é colado no chão, você esquece, curva, é, e grita.